Bom, pessoal, estou aqui para compartilhar com vocês uma experiência bastante interessante. Às vezes, nós recebemos uma notícia ou acontece alguma coisa com a gente que no primeiro momento parece ser muito complicado, difícil, ou que a notícia seja uma notícia ruim. No entanto, à medida que é, as coisas vão se desdobrando, vão acontecendo, nós percebemos como que é, aquela notícia pode se transformar em algo muito bom, muito benéfico e, e aprender muito com essa situação. É, nós temos um exemplo muito interessante nesse sentido. Recebemos, no final do mês de novembro, a notícia de que não poderíamos realizar o EMEAS no IFES em função de reformas, em função de algumas mudanças que estão acontecendo internamente e ficamos muito tristes com a notícia e começamos a buscar um espaço alternativo para a realização do evento. Pois bem, essa notícia que era muito triste nesse dado momento ela se transformou em algo muito interessante porque nós conseguimos um espaço para a realização do MES num lugar muito maior, com uma possibilidade de realizar o um evento de uma forma diferenciada. E então a gente queria, com muita alegria no coração, dizer para vocês que nesse ano nosso MES vai acontecer na cidade de Guarapari. Esta é uma notícia muito boa e a gente está muito alegre. Nós estamos muito felizes com esta possibilidade de realizar o MES em Guarapari. Nós teremos o EMS em três polos, na verdade, em três espaços distintos. São três espaços que irão nos acolher. Um primeiro espaço é uma escola, é uma escola municipal. É, esta escola, ela foi reformada recentemente Está muito bonita tá tudo direitinho com tudo no lugar sem problema da água essa escola nós vamos fazer o credenciamento nessa escola nós vamos tomar banho nessa escola nós vamos nos alimentar nessa escola nós vamos dormir é uma escola municipal que tem o seguinte nome escola municipal Inês Machado Cola Ah é Ah e, Escola Municipal Inês Massage Cola. Então, é um espaço onde nós vamos passar boa parte do nosso tempo. Logo do lado dessa escola, bem pertinho mesmo, tem a Faculdade de Pitágoras. Na Faculdade de Pitágoras serão realizadas todas as atividades de estudo durante o dia. Manhã e tarde nós estaremos na Faculdade de Pitágoras. A Faculdade de Pitágoras tem salas mais amplas do que as que nós usávamos no IFES. E a boa notícia é que todas as salas elas são climatizadas. Então, a gente vai estar num ambiente maior, mais arejado, com muito mais conforto nas atividades durante o dia. E as atividades da noite serão realizadas no SESC no auditório, em um auditório enorme, sem aquele problema de espaço, sem aquele problema que nós tínhamos de comportar ou não todos os inscritos do evento nesse ambiente. Então, o auditório, um auditório que cabe tanta gente, que nós vamos poder, nessas atividades da noite, abrir para a participação da comunidade local, os familiares que quiserem participar, que quiserem assistir, poderão ir assistir, poderão participar conosco. Então, é um, um auditório onde teremos a possibilidade de contar com a participação de todos os inscritos no evento, mais outras pessoas que tenham vontade de estar conosco durante o evento. E uma outra notícia muito boa também... É que, com isso, acabou o problema do espaço físico e acabou o problema que nós tínhamos de, de inscrição. Ou seja, nós vamos reabrir as inscrições para o MRS. Quem quiser participar pode se inscrever. Lembrando que as inscrições estão reabertas, mas a gente tem até o dia 18 para efetivar a inscrição. Ah, Neste momento, a inscrição... É, tem um valor de R$ 130,00 e ela precisa ser paga até o dia 18 de janeiro. Depois dessa data, a gente não tem mais condição de é, aceitar mais inscritos, porque nós precisamos de organizar toda a estrutura do evento, todo o material que nós vamos utilizar no evento. Esta, ela não é uma boa notícia. Então, aquilo que para gente, do início, foi muito complicado, foi triste, nos desgastou muito. Depois a gente percebeu que era a possibilidade de fazer um evento muito maior, com muitas possibilidades. A gente não pode, com isso, deixar de dizer para vocês como que a espiritualidade está atenta a tudo que acontece. É, tudo aconteceu de uma forma muito rápida e a solução também veio de uma forma muito rápida. É uma demonstração clara de que o evento ele está sobre a proteção da espiritualidade superior e que ela confia na gente para realizar o melhor que nós pudermos. Então, nós precisamos de aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. E nos encontramos lá na VRS.